beleza então, boa noite para vocês tá a ideia de hoje aqui é a gente fazer um bate papo sobre os pensamentos e os ensinamentos de Vantarpo. né é, pela pela minha empreitada aí no, no trading o mark douglas e o Vantarpo eles apresentaram a mais sólida formação é, de trade que eu até agora né consegui é, é, achar né o Mark Douglas nem tanto mas dando aquela forte noção psicológica e mostrando o que fazer e o Van Tarp foi mais a fundo o como fazer né? então a ideia hoje é a gente explanar um pouco os ensinamentos dele e rever alguns conceitos aí para da parte mais mais técnica, né, vamos lá, então quem que é o Van Tarpe, né, Van Tarp é, um, é, é um americano, ele é PhD em psicologia, tá? ele é mestre em programação neurolinguística, ele é autor de vários bestsellers, aí eu coloquei alguns livros é, muito, bastante importantes, né, esse livro aqui é o, é o guia definitivo do position sizing, assim. então ele ele é o cara, é um mestre aí no, no pelo menos na publicação de várias estratégias de dimensionamento de posição, ou seja, o tamanho da sua mão, né? E vários é. livros muito interessantes é, abordando mais essa parte é, de conceitos fundamentais para que você possa se tornar um, um, um trader de sucesso. Ele foi o único coach de traders, né, que, que foi entrevistado pelo Jack Schwagner aqui, que é o cara que escreveu o livro Magos do Mercado, né, Entrevistas com top traders. O é o único que aparece sendo entrevistado. Não sei se vocês já leram o livro Magos do Mercado, enfim, esse cara aí entrevistou os top traders mundiais aí da época e fez um livro capturando as características de cada um. E aí o que, que o Vantarp com essa bagagem dele, né, ele coletou mais de 5 mil perfis de trade bem sucedidos, né, estudando e pesquisando traders e é, investidores individuais, né, incluindo muitos dos principais traders e investidores do mundo. Então a partir desses estudos, ele modelou as características principais desses traders de sucesso, né. E a partir daí ele desenvolveu o programa dele de treinamento. Pra você ter uma ideia, o programa dele, o programa Super Trader, custa 75 mil dólares. Né? E... E é quase uma faculdade. São seis anos para você completar o sistema. A formação. Ah, eu vou dar uma pausa aqui, antes da gente entrar no propriamente dito nos, nos, nos conceitos e nos pensamentos, e vamos tentar relembrar alguma coisinha aqui, né? é, Pegando lá do Mark Douglas, o mercado é probabilístico. Por que, que o mercado é probabilístico? Né? Então, assim, o mercado é, é, é feito de players, de pessoas, cada pessoa ela tem um tamanho, cada pessoa ela tem uma convicção, ela tem um objetivo, né? Então, isso torna uh, praticamente uh, impossível a gente conseguir uh, saber o que, que pode acontecer. Né? Então, se eu perguntasse para vocês, cada estrelinha dessa aqui fosse uma operação, se eu perguntasse para vocês, quais de dessas operações vai dar certo e vai dar errado? Né? Então, a gente nunca vai saber, né? Então essa aqui pode dar certo, essa pode dar errado, errado, né? Então é impossível a gente descobrir até qual delas vai dar certo, qual dar errado e qual é a sequência que a gente vai ter de perdas, né? Dada essa característica do mercado. Então por mais técnica que a gente estude, a gente nunca vai saber o que vai acontecer na próxima operação. Por isso que a gente tem que encarar o mercado de forma probabilística, tá? E aí, como é que começam os nossos problemas? Né? Fazendo uma revisão. Então, se você cria expectativa por operação, se essa operação der certo, como é que você vai se sentir? Feliz, né? Confiante. Né? Porém, se a próxima operação der errado, como é que você vai se sentir? Com raiva, com medo, enfim, triste, né? Então, se você cria expectativa operação por operação, não tem como escapar da dor emocional. E o nosso cérebro acumula essa dor emocional e trabalha por associação. De forma que, se eu perdi uma operação, criei uma expectativa nela, tomei um stop e fiquei com raiva, fiquei triste, essa, isso vai virar uma dor emocional que vai acumular, o seu cérebro vai acumulando, todas as suas perdas que você está tendo, se você criar expectativa operação por operação, ele vai acumular, se tiver uma dor emocional, ele vai acumular, isso é como se fosse um estoque. E aí o que, que acontece? Né? A gente tem aqui um, a próxima operação. Então se eu estou com bastante dor emocional, perdi muito, perdi bastante dinheiro, várias vezes, eu estou com esse estoque de dor emocional, o que, que vai acontecer? Se eu fizer uma entrada, colocar um stop, colocar um alvo, qualquer tique que o mercado der a favor ou contra, porque eu estou criando a expectativa de operação por operação, de resultado operação por operação, eu vou interpretar cada tique desse como uma ameaça. Ou seja, está subindo, estou feliz. Começou a cair, caramba, o, seu, o cérebro já vai começar. Chai, stop, stop, porque, cara, você já perdeu, põe isso que você já ganhou no bolso para diminuir a perda e tudo mais. Se o preço, se entrou, o preço começar a cair, você pode poder querer stopar antes do seu stop inicial, você vai poder querer arrastar o stop para ter a esperança de, de, não, de não estar errado, para não, pra não é, gerar mais dor emocional, então você cria esperança, enfim. Toda, toda essa situação... Que o seu cérebro vai criar, porque você cria expectativa de operação por operação, vai gerar, né? O seu cérebro vai associar a dores passadas e isso vai gerar para você medo. Gerando medo, você vai cometer erro. Tá? É batata esse, essa, esse, esse fluxo de, de, de informação criei expectativa, fiquei frustrado, acumulei, acumulei na próxima operação, qualquer tique que o mercado der, vou interpretar como ameaça, ameaça, vou lembrar da situação anterior, meu cérebro quer proteger, gera medo, medo gera o erro. Tá? E o erro é que vai impactar profundamente na sua curva de patrimônio. Ou seja, se eu tenho uma curva nessas características... Isso é causado por erros de trade. Então, os drawdowns máximos, as quedas fortes, dia de fúria, sequência negativa, ou fazendo um monte de operação que não tem nada a ver, vai ocasionar essas quedas significativas na sua performance. De modo que, quando você conseguir eliminar isso, ou ter 95% de eficiência da execução do seu plano, você vai conseguir ter a curva ascendente tá então só fazer essa recapitulação para vocês porque isso tem que estar claro, toda, toda vez o pensamento tem que ser a longo prazo não mais operação por operação, mas sim uma sequência de operações então eu vou criar expectativa em 30 operações fiz 30 operações, aí eu vejo se o meu resultado é, tá no sentido que eu quero ou não tá certo? E aí vamos entrar agora lá no, propriamente dito, nos pensamentos do, do, do, de Vantar. Ele criou duas suposições básicas. Né? E aqui é muito importante isso. Porque isso aqui é, vai de alguma forma gerenciar suas expectativas. Então a primeira suposição: o trading é tanto uma profissão quanto outro, é, é, como outra qualquer. Né? Leva tempo significativo, vários anos, e um profundo compromisso para se tornar um profissional bem sucedido então Malcolm sugeriu ali que provavelmente seriam necessárias 10 mil horas de, de, de excelente prática né? não adianta ter 10 mil horas fazendo coisa errada que também não adianta Para que você possa dominar qualquer coisa ou seja gente não é um curso de final de semana não é uma metodologia que o cara te ensina sei lá, 5% do que você precisa realmente aprender que vai fazer com que você Vire profissional Então a primeira coisa que vocês têm que analisar É a expectativa que vocês estão depositando Para isso, isso aqui né? Cara, eu quero ficar bom em um ano eu Quero ficar bom em dois anos Será que, será que é, Quanto tempo você está gastando Está destinando Para fazer essa transformação né? Para ter as 10 mil horas lá O para até coloca Que hoje com os simuladores Você consegue acelerar Esse prazo aí né? para fazer essas 10 mil horas em 1 um a dois anos né? mas desde que você esteja fazendo a a, a estrutura correta tá? e aí a gente vai falar um pouco dessa estrutura né lógico no, no, no que ele entende que seja correto tá a outra a outra suposição o trade reflete o desempenho humano Quanto qualquer outro empreendimento atlético. Tá certo? Oi? Eu? Aí que tá. Eu opero desde 2015. Até, foi até boa essa pergunta. Eu opero desde 2015. Outubro de 2015. Mas se eu for considerar que eu tô fazendo a coisa certa, é desde o início do ano passado. Então eu tiro fora... Tudo de 2015 até é, janeiro de 2008, é como se eu tivesse, é, apaga tudo que eu fiz. Entendeu? Porque eu, tava, eu, tava, eu não estava fazendo umas 10 mil horas de forma, é, de, de, de, com, com, com excelência. Então eu começo a minha jornada para valer, ano passado, para cá. Tá? Então é bom vocês refletirem sobre isso, porque a não ser que vocês sejam fora de série, tá? é... o buraco é mais embaixo, o empenho é mais embaixo. Tá? Então lá, o, o trade vai, repletir, vai refletir o desempenho humano de qualquer atleta de alto nível. Eu fui jogador de vôlei profissional e sei é exatamente o que ele está dizendo com isso. Ou seja, você tem que ter dedicação ao extremo. Para você poder, porque é muito competitivo. Tá? Tá aqui. Você deve entender que você é responsável pelos seus resultados. E que, portanto, deve dedicar um tempo significativo para trabalhar em si mesmo. Para ser bem sucedido. Então ele começa a tra tratar, trazer para cá... Você vai ter que ter todo um desenvolvimento pessoal para começar a, a ter bons resultados. E aí nós vamos entrar. Ele separa lá em seis partes fundamentais o pensamento dele. Então a primeira parte é, é mais ou menos das suposições. Está lá o trade bem sucedido. É, pode ser modelado e ensinado a outras pessoas. Então ele traz a premissa dele porque ele conseguiu pegar as características de vários... Traders, é, com sucesso e conseguiu modelar as características. E aí tem uma grande é, uma, uma, um, uma grande descoberta. O que que a gente fica tentando achar, né, pessoal? A gente fica tentando achar um sistema top, né? Essa é essa nossa busca, né? Sabe que no trabalho dele entrevistando todos os caras de sucesso, sabe a única coisa que não que não convergiu o sistema. Cada um tinha um sistema diferente, que se adapta à pessoa. Então, galera, esquece de ficar tentando achar. É, é, é, faça os cursos pelas razões corretas e não para tentar achar o sistema para você. Mas um pedaço de cada curso para você modelar o seu sistema. Porque uma característica do que ele encontrou foi essa: nenhum sistema desses traders vitoriosos é igual ao outro. Tá? E aí ele coloca, aprender a negociar bem requer tanto trabalho, quanto educação, né? quanto qualquer outra profissão. Ele faz de novo. E aí vem a primeira, a segunda, a segunda parte, mas a gente entendendo que seria a primeira fase nossa. Primeira fase, conhecendo a si mesmo. Então ele coloca aqui, ó, você precisa encontrar um trade system que se encaixa para você. Para conseguir isso, você precisa conhecer... Seus valores, forças, fraquezas, suas partes. O que, que ele chama de parte? Ah, o Shire tem um lado perfeccionista, que não aceita perder, quer acertar, quer fazer toda a análise mais cabulosa para poder acertar. E tem um outro lado do Shire que é, é... Que ele procrastina. E aí não faz o trabalho que tem que fazer para fazer backtest, para rodar. Ou seja, você tem duas partes aí entrando em conflito. Tá? Então tem, tem que se entender. Suas crenças. Né? Então ele define que crença, na realidade, crença é, é tudo naquilo que você acredita. Isso que eu estou passando para vocês é uma crença do Vantar. Cabe a vocês entenderem que, que isso possa ser uma crença útil, aí você pega e assimila essa crença para você ou não. Né? Mas é fundamental você anotar pelo menos aqui de mercado e de sistemas, você anotar suas crenças, então para vocês entenderem como que isso impacta. Vamos supor que você criou um, um trade system, seguidor de tendência, e aí você tá, tá lá, modelou esse trade system. E aí você tem uma crença de mercado sua, que você desenvolveu, aprendeu, e aí enraizou isso, que quando você olha para um gráfico, e você olha e, e você vê, ah, eu acho que subiu demais já. Pô, se eu tenho um trade system que é seguidor de tendência e tem uma crença que eu acredito que o mercado já subiu demais, ferrou. Eu vou entrar totalmente em conflito. O sistema vai dizer pra continuar comprado e, e aí sua crença vai estar tá lá te limitando. Pô, subiu demais, subiu demais, subiu demais. Você entendeu? E, e, e aí você vai cometer erros. Então, o seu trade system tem que estar tá alinhado, Tá? É, você só, aí é outra coisa que ele coloca você só pode negociar suas crenças sobre o mercado e não o mercado isso aqui é uma crença né? mas tem muita verdade nisso você negocia suas crenças ah, eu acho que tem um canal ah, eu, vi, eu vejo indicador eu vejo... o mercado não tá nem aí para você você que está vendo aquilo ali, você que acredita que naquele nível de preço vai parar, por exemplo. Então você negocia suas crenças, por isso que você tem que estar tá sem conflito com o um sistema que você for criar, com a crença que você tem. E aí você tem que fazer um trabalho, caso queira substituir essa crença, você tem que fazer uma classificação das crenças úteis e inúteis. Para depois você tirar isso do caminho. E, e conseguir a execução o Mark Douglas já fala, trading é execução né? é capacidade de executar o seu sistema então essa primeira parte né, e aí ele fala, ó, o desenvolvimento do trade system é 100% primeiro crenças dois estado mental, três estratégias mentais era o que o Rodrigo estava falando aí então, tem que estar tá sempre na cabeça ali para manter o foco, né, revendo meu sistema, minhas premissas para não cometer erro. Então é crença, estado mental e estratégias mentais para manter o foco e executar o plano. Então assim é 100% psicologia. Tá? Você deve conhecer seus critérios pessoais para negociar com confiança. Então a primeira parte da criação de um, de um trade system é o autoconhecimento, tá? Vamos para a terceira parte. Erros. Um erro significa não seguir suas regras. Se você não tem regras, tudo que você faz é um erro. Então a gente precisa escrever o plano. Né, os objetivos, a estratégia, para que eu possa ter capacidade de classificar se eu estou se sendo eficiente ou se eu estou cometendo erros. É muito melhor negociar um sistema com o SQN, aí depois eu vou explicar o que, que é o SQN, tá, que é o número da qualidade do sistema. Tá. É muito melhor é negociar um sistema com o SQN baixo, que se adapta a você, do que negociar com um sistema muito bom, com o SQN muito bom mas que não combina com você. De novo, porque trading é execução. Tá? Você é responsável por tudo o que acontece com você. Quando você entender isso, poderá corrigir seus erros. Nós chamamos isso de capacidade de resposta. Enfim, nós fizemos ter o diário, para anotar trade por trade o que está acontecendo, para que eu possa fazer a melhoria. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que assumir, eu tenho que montar um plano, se eu não executa, eu cometi um erro. Então, não vou transferir responsabilidade. Ah, foi o mercado. Ah, foi a corretora. Enfim, tá? Repetir o mesmo erro várias vezes é auto-sabotagem. Né? Então, é como se você estivesse ali. Você está sempre cometendo o mesmo erro. Entrada antecipada, entrada antecipada, entrada antecipada. Você vai anotar. E aí, você vê lá no conjunto de erros que você cometeu o maior tipo de erro. É, a entrada antecipada, já virou auto sabotagem, então tem que procurar gatilhos, é, ferramentas, formas, é, ou até mesmo se for uma coisa muito profunda, um psicólogo, para poder é, é, diminuir isso, ou até mesmo eliminar esse tipo de erro. Né? e aí, você, aí a gente precisa entender esse tipo de erro tá associado, tá, pô, eu tenho uma crença e meu sistema foi construído de outra forma é isso que está causando o meu, o meu erro né? então a gente precisa ter um diário bem estruturado para poder fazer esse entendimento lá, um trader que comete um erro em 10 negociações é 90% eficiente aqui gente vamos separar Trade de qualidade é o trade que você segue o plano. Você tá, você seguiu o plano, trade de qualidade. Você teve uma perda normal, é perda normal, faz parte. Ainda você tá eficiente, porque você entrou no plano e tomou stop. O mercado é probabilístico, não vai acertar todos. E erro. Então, o erro é tudo que eu fizer fora do plano. Eu posso ter resultado positivo fora do plano. É um erro. Ou seja, você tá... É, é, cultivando comportamentos errados. Igual aí pro, pro, pro pessoal. Isso aí, pode, isso aí com certeza acontece. Você entra lá várias vezes. Isso aconteceu comigo várias vezes. Toma ferro, fica com o Lois Grande e aí começa lá a loucura e recupera. Como é que a gente se sente? A gente se sente, né? Caramba, consegui recuperar. Caramba, legal. Isso é a pior coisa que tem, você está reforçando um comportamento ruim, que lá na frente vai te pegar. Porque uma hora você não vai conseguir reverter, e aí o loss, o erro vai te gerar um loss gigantesco. E aí que é isso, ó. uma queda de 10% na eficiência poderia ser suficiente para te tornar perdedor. Eu acerto 9 de 10, mas é a, a, a que eu erro, e eu erro muito grande, ferrei toda a minha, minha curva de performance. tá? Vamos para a parte 4, Objetivos e Estratégias de Dimensionamento de Posição. Depois, essa parte mais técnica, eu vou, re vou reforçar de novo na aula lá. Ele coloca, 50% do desenvolvimento de um sistema é pensar e definir claramente um conjunto de objetivos escritos. Esses objetivos devem abordar seu ganho desejado, sua perda máxima aceitável e importância relativa de cada um. Né? Então, o foco quando você está criando um sistema lá e tal é definir seus objetivos. Ele coloca aqui até um exemplo no livro de um rapaz que, que vai pedir uma consultoria para ele e aí ele começa a perguntar: aí, O que, que você quer fazer com o dinheiro? Aí o rapaz fala: Ah, eu quero comprar um carro para minha esposa. Aí ele pergunta: Que tipo de carro? BMW? Blá, blá, blá, blá. Aí o cara fala: Ah, eu quero um carro normal. Quanto que custa o carro? 15 mil dólares. Quanto que você tem para colocar no trade? A conta. Ah, eu só tenho 10 mil dólares. Aí ele fala, ah, então você quer fazer 150% do seu capital? Aí o cara fala, sim, tá bom. Você quer fazer isso em quanto tempo? Aí o cara fala, eu quero fazer isso em 3 meses. Tá. Então você quer fazer isso em três meses. 150% em três meses. Tá, ah, e quanto que você quer arriscar? Aí, ah, ah, aí o cara ah, não sei. Ah, aí ele fala, você está disposto a perder 50% do capital? Não, é muito. Ah, você está disposto a perder 25% do capital? Não, é muito. Ah, eu estaria disposto a perder 5% do capital. Aí o, aí o Vantar faz uma conta e fala assim: Ah, então você está buscando um sistema que acerte 15 para 1, né? Aí ele, o próprio Vantarp fala, a pro, pra, o próprio cara fala, é, um sistema desse não existe. Entendeu? Então assim, a galera entra sem objetivo nenhum, sem estrutura nenhum, simplesmente sai executando a operação e vai embora. Então não tem norte, entendeu? Então por isso que ele fala, tem que parar e colocar seus, seus objetivos aqui. Você precisa projetar objetivos centrais que se ajustem a você, Há potencialmente tantos objetivos quanto traders você atinge seus objetivos através de dimensionamento de posição depois eu vou mostrar exatamente aqui como é que é isso a esmagadora maioria do seu desempenho deve-se a sua estratégia de dimensionamento de posição ou seja, o tamanho da sua mão e sua eficiência como trader, ou seja não cometer erros tá certo? no programa do VanTarp o cara só é graduado depois que ele consegue executar 100 operações com 95% de eficiência. Ou seja, ele vai cometer 5 erros de 3 de, de apenas. Aí ele, aí ele dá o canudo pro cara. Você deve conhecer a sua missão, propósito na vida e incorporar isso à sua negociação. Você precisa saber, aí ele fala aqui do, da liberdade financeira, né? um valor X em que você gostaria de, de manter menos as suas despesas, isso para ele já é liberdade financeira, não é aqueles valores absurdos. Então se você consegue já ter uma renda passiva que paga as suas despesas e sobra alguma coisa, você já está livre financeiramente. E aqui um exemplo de dimensionamento de posição. Digamos que você esteja negociando um sistema que produz assim... Isso aqui eu vou ter que explicar para vocês tecnicamente antes de entrar aqui. Vou explicar agora já. Ele fala de R's. Então vamos lá. O Vantar, ele vai mensurar tudo em cima do risco. Tudo em cima de r então o que que é o R? O R é a distância entre a entrada e seu stop. Eles chama isso de risco ou R. Isso, essa distância, equivale a 1R. Um e aí você tem o um retorno, que é a distância da entrada até seu alvo. Tá certo? Então você pode ter operações. Então se você arrisca 60 para ganho de 60 e tem o ganho, você tem a relação retorno sobre o risco de 1 um para 1 um, ou seja, você faz uma vez o seu risco tá? Isso, o resultado ele vai chamar de R múltiplo, ou seja, um múltiplo do seu, do seu risco isso pode ser, se eu tomasse stop ia ser menos um R porque eu, eu tomei o stop da entrada e tal tá? então sempre vai estar tá oscilando, em, ele sempre vai mensurar os sistemas por múltiplos de R uma outra entrada, o cara faz a entrada e o stop, isso dá 40 pontos, 400, 40 reais, 40 pips, enfim, o que seja, para buscar o dobro. A relação é 2 para 1. Se ele obtém isso, ele fez 2 R's. Tá? Se ele tomou stop, tomou stop de menos 1 um R, tá? porque é sempre em relação ao risco. Aqui 3 para 1, e aqui até o risco invertido. Né? Então ele aceita tomar um stop grande, para buscar um retorno menor. Se ele toma esse stop, é menos 1 R. Tudo é menos tudo, tudo é 1 R em relação ao stop. E qual que foi o retorno? 0,33 R. Ele ganhou 0,33 em relação ao risco. Então, isso aqui vai gerar uma distribuição no final do mês. Do seu sistema. Um, ah, essa, fiz menos 1, mais um, mais 2, menos 1... Se você definiu o tamanho do seu risco para 90 e tomou um stop de 180, aí você vai pontuar lá menos -2R, 2Rs, porque o seu risco inicial que você aceitava era 90. E aí você mexeu o stop, alongou o stop para 180, é menos 2Rs. Tá? Então nessa parte, vamos voltar para lá. Ficou claro para o pessoal, para a galera da mentoria sim, mas para a galera nova aí. O R é a distância entre sua entrada e seu stop. Não, não, não, não importa o, o, o, se você está arriscando 50, 100 reais. Depois a gente vai ver. que a gente está dizendo o seguinte, tudo em relação à sua distância de entrada e seu stop. E quanto que você vai buscar. Se você vai tomar os top ou se você vai ganhar. Então aqui, vamos, vamos fazer para vocês verem como a estratégia de dimensionamento de posição pode atingir o objetivo ou pode quebrar a conta. Lá, digamos que você esteja negociando um sistema que produza, sei lá, em três meses, produziu 50 R's. Então só para você ter uma ideia, 50 R's. Se, eu, se o meu R, se o meu risco por operação é de 100 reais... Se eu fiz 50 R's, eu fiz 5 mil reais, no final do mês, tá? Então, eu fiz 50 R's, aí ele tá falando em um ano, em um ano. E tem um drawdown, ou seja, uma queda, né, do, do, dessa, do meu patrimônio, de 22 R's. Em algum momento do ano, ele teve uma queda que chegou a dar 22 r tá? Ou seja, se ele está arriscando R$100, em algum momento do ano ele teve R$2.200 de queda do, do, do topo, que ele conseguiu atingir, até, que, até, o, até o a queda. Além disso, vamos supor que o valor de sua conta, então lá, ele tem R$100.000. Então ele, ele vai mostrar essa tabelinha aqui, ó, mostra o impacto de várias estratégias de dimensionamento de posição. No entanto, lembre-se... De que esses números são grosseiros Os números reais dependerão Da sequência reais dos R's múltiplos Pois a porcentagem de risco São feitas do patrimônio atual O que ele está falando aqui é o seguinte Ele está baseando que o patrimônio vai estar estático Então ele não, ele não vai aumentar De acordo com o patrimônio que vai aumentando Ele vai aumentar o percentual tá? E aqui mostra Então está aqui ó, as estratégias de dimensionamento de posição Ele usou uma estratégia Que é a estratégia de percentual do risco, da sua conta. Você vai ter N estratégias, martingale, anti-martingueia, anti você tem um monte de tipo, é, é, é, risco por volatilidade, você vai ter valor fixo, você tem um monte de estratégia. Tá? Aqui ele está usando risco percentual do, do patrimônio. Então aqui o, pr o primeiro trader só arriscava 0,25% do patrimônio. Então isso deu no ano, baseado nos 50 R's, isso deu 12,5%. Ou 12.500 dólares. E o drawdown, é, teve, que foi de 22 R's, eles, isso representa 5,5%. Ou seja, ele fez 12 mil e, e o maior rebaixamento que ele teve da conta foi 5 mil dólares. E aí ele vai aumentando. Ou seja, o cara que foi mais agressivo, que arriscou 5% da conta... Também, lógico, né, quanto maior o risco, maior o retorno. Fez 250 mil dólares. Porém, se ele pegasse no, no início do mês os 22Rs de loss para trás, ele teria quebrado a conta, ele teria perdido 100 mil. Então, para vocês verem que o dimensionamento de posição vai refletir o seu, o seu objetivo. E aí depois eu vou mostrar mais à frente por que, que esses 22Rs podem já aparecer no início do mês? Na realidade a gente já pode até mostrar agora. Lembra lá que, eu, que, que a gente falou do mercado probabilístico, que a gente nunca vai saber quando que vai vir a sequência de gain ou de loss? Eu poderia, mesmo eu tendo um bom sistema, que no longo prazo ele vai, ele vai funcionar, mas devido ao meu dimensionamento de posição agressivo, eu posso pegar uma sequência de drawdown, logo no início do mês e aí quebrei a conta não, não deu nem tempo do sistema reagir tá por isso que ele fala aqui né você você é, deixa eu ver, você atinge seus objetivos atra, através de estratégias de dimensionamento de posição eu vou simular depois para vocês verem. A parte 5. Vai entrar a, aquela parte mais é, técnica também. Avaliação de probabilidade e relação de retorno sobre o risco. Tá? Nunca abra uma posição sem conhecer o risco inicial. Ponto. Porque o risco inicial define o seu R, o seu 1R. Né? Tá lá. Defina seus lucros e perdas como múltiplos do seu risco inicial, os R múltiplos que é aquele slide lá que eu mostrei para vocês limite suas perdas em um R, ou seja, se meu stop é está ali, eu não vou baixar depois né? certifique-se de que seus lucros em média sejam maiores que um R então assim, aqui ele começa já a dar um direcionamento para o longo prazo e o pessoal até pergunta Aqui, depois, ele pergunta para ele, ah, mas o Scalper e tal. Ele acredita que no longo prazo, e aí o longo prazo para ele é 10, 20 anos, tá, gente? E aí, das entrevistas que ele tirou, quem fez realmente dinheiro no longo prazo não era Scalper. Tá? Por isso que ele coloca aqui, no mínimo um para um, depois dois para um ou três para um. Nunca faça um, um trade a, me <coughs> a menos que a relação retorno sobre o risco seja de 2 para 1 e talvez 3 para 1. Seu sistema de negociação é uma distribuição de R múltiplos, ou seja, é aquilo, seu resultado final vai ser uma distribuição de R múltiplos. A primeira operação deu 2R, a segunda deu menos 1R, um a, a terceira deu... 0,3R, enfim, vai ser uma distribuição de, dos R múltiplos. Quando você entender a parte 6, você deverá ser capaz de ouvir, ver uma descrição de um sistema e saber que tipo de distribuição múltipla que ele geraria. Tá? A média dessa distribuição é a expectativa ou seja se lá no final do ano eu consegui gerar 50 r's e eu fiz é, 50 operações qual que é o valor do meu r médio um r né então eu fiz um r por operação tá então a gente faz a média para saber de quantas operações nós fizemos quanto que eu estou tirando em média por operação Ela diz que você fará é, na, na, na média dos trades. Deve ser um número positivo, por isso que a gente precisa ter expectativa positiva. A média, o desvio padrão e o número de negociações determinam a sua pontuação da SQM. Aí eu vou desenhar aqui para vocês. O Trader, o Trader A, assim o Trader B, assim ambos fizeram o mesmo valor, mas quem que é consistente? o trader A ou o trader B, ou seja, quem tem mais desvio padrão? O trader B, muita volatilidade no resultado. Para quem que você daria o seu dinheiro se você tivesse que dar o dinheiro para alguém operar? Ambos no final do mês tiveram o mesmo resultado, mas no longo prazo para quem que vocês confiariam? Né? Então é, essa estrutura aqui vai definir a qualidade do seu sistema. Então, quantidade de operações, volatilidade, aqui, desvio padrão, né? então aqui traça-se um, uma média, e aí você tem o desvio padrão. Então você, você faz a média e o desvio padrão. Então, se isso aqui fica, não se afasta muito da média, você tem mais consistência. Agora, o outro... O outro operador não, vai dar porrada, e toma porrada, entendeu? Então, o SQN mede exatamente isso. Então, olha lá. Sua pontuação de SQN informa como será fácil atender seus objetivos, usando estratégia de dimensionamento de posição. Fora isso, seu sistema não tem nada a ver com o cumprimento dos seus objetivos. Os sistemas geralmente são nomeados após suas configurações, que geralmente são baseados em alguma tentativa de prever preços futuros. Previsão não tem nada a ver com negociar bem. Então é aquilo. Mercado é probabilístico, eu tenho que ter um sistema, né, e tenho que fazer as negociações é, com eficiência. Não tem nada de prever futuro. O desempenho do sistema tem a ver com o controle de riscos e gerenciamento de posição através de suas saídas. Tá? E por fim, entrando, propriamente dito, na criação do sistema, sistemas e tipos de mercado. Ex aí, pelo Vantar, tá? existem pelo menos seis tipos diferentes de mercado você deve entender como o seu sistema funcionará em cada um deles. Então, para o Van tem lá, mercado de alta volátil, mercado de baixo sem volatilidade, mercado lateral volátil, mercado lateral sem volatilidade, mercado de baixa volátil, e mercado de baixa sem volatilidade, que é, quase não existe, né? quando cai é para cair mesmo. Né? É fácil projetar um sistema, o santo grau, ou seja, perfeito, para qualquer tipo de mercado. Ah, listado aqui em cima. Ou seja, se eu sou um cara que opera lateralidade. E eu criei um sistema baseado em osciladores de mercado. Cara, vou arregaçar. Porque vai dar sobre vendido, sobre comprado. Eu vou estar vendendo no topo e comprando no fundo. Vou ter um excelente resultado. Só que é insano esperar que o sistema de negociação funcione em todos os tipos de mercado. Então você criou um sistema e está esperando que você vai acertar em todos os tipos de mercado, pode, pode tirar o cavalinho da chuva. Então aqui começa já uma distinção, para quando você estiver criando o seu sistema, entendendo o seu perfil, você vai ter que fazer esse filtro. Tá, então eu vou operar que tipo de mercado? Vou operar esse tipo de mercado. Tá, como é que eu identifico esse tipo de mercado? Tá. Ah, o maior erro que as pessoas cometem é tentar projetar um sistema para atender a todos os mercados tá? você deve negociar seu sistema no tipo de mercado para qual é, foi projetado bons traders entendem a visão macro aí é que ele vai trazer uma parte mais macro mais fundamentalista do quadro geral tá? e aí ele, ele tenta convergir isso para o tipo de mercado Tipo lá, quando a Dima saiu, e aí aquele negócio poderia entrar num bull market. Então, quem, quem tem essa visão mais macro, entrando nesse bull market, eu poderia já colocar minhas estratégias para seguidor de tendência, entendeu? Ah, e aí vem uma questão do nosso mundo acadêmico. A mídia e o mundo acadêmico não sabem nada disso e não irá ensiná-los para você. Ou seja, esses fundamentos, cara, aí vocês já, você já viram, já fizeram 300 mil cursos aí. Ninguém passa, os caras não sabem. Não tem a fundamentação. Fica no, no marketing agressivo, para vender entrada. Na realidade, o que o pessoal vende é a entrada. Que é uma parte do sistema. Falta todo o resto. Falta identificativo de mercado, o que o pessoal mais chama de contexto. Né? É, falta a, a, Passar toda essa visão probabilística Ninguém passa isso Então É isso que ele está falando aqui Para cada tipo de mercado Você precisa de um tamanho de amostra suficiente Para estimar qual é a população do sistema backtest Então eu estou Para o tipo de mercado de alta tem as minhas estratégias para mercado de alta como, como que eu sei Que as minhas estratégias vão se comportar tem que gerar amostragem. E tem que gerar uma amostragem representativa para eu conseguir ter um, uma certa confiabilidade no sistema que ele vai representar a população. Tá? A população seriam todos os, tra todos os trades é, naquele tipo de mercado. Tá? Então imagina, sei lá, teve um mercado de alta gerou lá, sei lá, 300 milhões de trades. Então qual que é o tamanho da amostra para que a gente possa ser representativo, aí você já sabe, né? Todo mundo trabalha mais ou menos com 100 operações, 100 amostras, é, é, para cada tipo de mercado. Tá? Você também precisa fazer simulações de Monte Carlos com a sua distribuição de R's, tá? para você ter uma ideia do que esperar no futuro. Tá? Então, pra, então, quais são os passos? Primeiro eu me entendo internamente. Depois eu vou buscar um, um sistema, vou criar objetivos, vou buscar um, um sistema que se adapte à se minha personalidade. Com essas características. Primeiro eu tenho que achar que tipo de mercado que eu quero operar. Depois em cima do tipo de mercado, as estratégias que eu vou operar. Aí eu faço um backtash. Desse backtest eu vejo se tem expectativa positiva ou não. E aí eu gero e rodo a simulação de monte Carlo para pra ver é, o que, que pode acontecer com, esses, com esse meu sistema é, em futuros cenários, em vários cenários. Tá? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Ó, então vamos lá. Vou pegar minha situação real aí do mês de abril. Ó, tá aqui eu fiz as minhas operações, acho que aqui deram 30 operações. E gerou aqui minha distribuição de R múltiplo. Primeira operação, eu, eu, eu tomei stop, então menos um R. A segunda deu gain, mais um, mais um R, menos um R. Aí aqui, peguei 277 R. Aqui deu zero, a zero. Aqui deu menos 0,50, Aqui deu um e meio. Tal. Enfim, gerou meu resultado aqui. Tá? Esse resultado no final, me gerou 8,63 vírgula R's. Vamos supor que isso aqui fosse meu backtash. Tá? Então estou testando o sistema, isso aqui gerou meu backtest. Então agora eu quero prever eu quero ter uma estimativa do que, que pode acontecer com essa estrutura, com a forma que eu opero, como que isso probabilisticamente po possa. os cenários que possam acontecer no futuro. Lembrando que para você fazer isso, você tem que ter amostras significativas. Então imagina aqui que eu. Tenho 100 operações de um determinado... De, uma, de um determinado mercado. De uma estratégia. Tá? Aí o que, que eu vou ter aqui, ó. Tá aqui. Eu peguei... Os meus R múltiplos. Ah lá, quantos... É, menos um R eu tive. 5. Quantos... 2,77 R eu tive, só um. Quantos 1,5 um eu tive? 3. Então gerou essa distribuição, esse histograma aqui. E aí você faz a acumulação aqui, essa tabelinha está pronta, é só colocar aqui os Rs e botar aqui a frequência. Isso aqui é sua distribuição de R múltiplo. Ou seja, isso aqui é o seu sistema. Depois que você fez esse seu, esse seu é, criou essa distribuição você vai rodar a simulação de Monte Carlos, que é um, um teste estatístico, em que você gera, em cima da sua distribuição, tá? da probabilidade que você gerou e da sua distribuição, você gera trades aleatórios. Então, imagine que isso aqui fossem 10 Shires. Então, trader número 1, um, número 2, número 3, número 4. E eu quero gerar é, trades aleatórios... Até 160 operações. Então imagina que o Chairon 1 teve esses resultados. Então o que, que, que a simulação de Monte carro faz? Ela pega a sua distribuição real, ou do backtest, e vai simular cenários futuros baseado na sua probabilidade e na sua distribuição. Ela gera o um trade aleatório aqui, e isso aqui, é, é, a fórmula do, do Excel, vai gerar esses trades aleatórios. De forma que a gente vai ter os cenários possíveis. Então eu tive lá, esse trader aqui, chegou a fazer 47 R's. Agora teve um cara aqui que fez 20 R só. Então eu consigo ter uma noção do que, do, do que esperar da variância do mercado. Lembra lá que a gente nunca vai saber o que... A sequência que a gente vai ter de ganho ou de loss, a gente nunca vai saber, então eu preciso ter uma noção dos piores cenários e dos melhores cenários e em cima disso eu vou me planejar, ah não vou nem pensar no, no maior, mas também não vou pensar, mas aí eu vou pensar no pior, então para meta eu vou tentar buscar a média e para perda eu vou ter uma noção do que, que eu posso esperar. E aí a gente tem aqui. Então lá, ó, desse cenário que eu rodei. Qual foi o maior drawdown? Ó, cheguei a perder 8 R's. Qual foi o melhor resultado? Cheguei a fazer 46 R's. Tá, aí agora eu vou fazer o meu planejamento. Beleza, fiz o backtest tal. Agora eu vou fazer o meu objetivo para o ano. Em cima do do meu sistema, que eu já medi, tem expectativa positiva, já vi as curvas, beleza. Então, eu vou estimar o seguinte, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar a expectativa média. Como é que eu acho a expectativa média? Tá? Então, eu tenho aqui os, as 10 operações, os 10, 13 né, simulados, o resultado... Não vou pegar nem o pior nem o melhor eu vou pegar a média, então deu a média aqui ó, 38 R's quantas operações que eu fiz ali? 160, então eu vou dividir agora 38 R's que seria o resultado final dividido por 160 operações eu fiz uma média de 0,23 R's por operação Aí você vai colocar lá, tá, ah, o meu sistema dá duas operações por dia. Então eu vou fazer um planejamento para 10 meses. Duas operações por dia de oportunidade, mês útil tem 20 dias, então eu tenho 40 operações por mês. Se eu quero fazer 10 meses a minha meta, eu vou ter é, é, 400 operações. tá Isso vai me dar uma um R total no final do ano, que é o meu objetivo, de 10 meses vai me dar no final 95 R's. Então, a estimativa do meu sistema, 95 R's. Se meu, se meu capital é de 100 mil reais, e eu quero fazer 50% em 10 meses, quero fazer 50 mil, qual que é o risco que eu tenho que correr por operação? Qual que é o position size, Tamanho de posição, né, que eu tenho que adotar para poder fazer. Então tá aqui, ó. 526 reais ou 0,53% de 100 mil. Pronto. Aí agora eu vou ver se no drawdown, no caso aqui o drawdown seria de 8... É, de, porque quando eu clico aqui ele já muda. De 8 é, R's para trás... Pra ver se você fica confortável. Então o que é 8 R's para trás? É pegar 8 vezes 500. Tá certo? Então, calculadora. 8 vezes 500. Né? 4 mil reais. 4 mil reais de perda que eu posso ter no início do mês. Se eu tô confortável com isso com esse drawdown acabou o sistema está pronto você vai ter as é, você vai ter os cenários traçados para você tá certo então você tem uma previsibilidade ou seja você só que aí você tem que ter o pensamento a longo prazo você não vai dar porrada no início você vai estar tá lá sempre correndo o um risco de é, 526 né? Aí, toda a sua estrutura lá para dar essa média, que é o resultado que você fez, tá lá. Pode ser 1 para 1, 2 para 1, enfim, aí vai ter a probabilidade. Mas no final, você vai conseguir fazer 95 R's. Desde que sua eficiência esteja entre 90% e 95% do seu plano. Então, muda totalmente a. A forma de planejamento, por exemplo, pô, você não tá perdido, você tá com um plano lá, eu tenho que fazer 95 R's em cima disso, então, é, é, não é uma operação que, eu, que vai ferrar minha vida, desde que eu siga o um plano tal, você vai fazendo isso e vai medindo, tá certo? Então é isso que o Vantarp traz de conhecimento, né, e aí lógico, você tem que trabalhar em cima, porque lá, trade em execução então vamos pegar aqui, ó você vai cometendo um erro, vai cometendo um erro, e esses erros ferram sua curva, então, pra vocês terem uma ideia, então essa aqui é a curva, tá, olha lá, minha expectativa, a minha taxa de acerto, o SQN, ainda como eu não fiz 100 operações ainda, nessa estrutura ele fica nessa faixa, e aí eu meço, Olha lá. Quanto que eu tive de erro, e esse erro representou em R. Representou, eu tive 5 erros de trade. Olha aí, eu tive lá quatro erros de trade, enfim, que representaram 5 R's. Se meu R, que tá aqui na planilha, é de 200 reais por operação, meu risco, Significa o seguinte, que em vez de estar com 1.600 na curva, poderia estar com 2.640. Olha como que o erro ferra a, a, o rendimento. Tá certo? Olha como que o erro ferra o rendimento. E aí você vai precisar trabalhar, por isso que demora. Você vai precisar anotar os erros... Trabalhar em cima dos erros, né? Criar toda a estrutura para que você possa minimizar os erros. Então o checklist ajuda as regras de gerenciamento, o autoconhecimento. Então é que eu sei que quando eu começo a fazer cagada. Tá aqui, auto-sabotagem 1. Visualizo a operação, não entro na operação e ela dá gain. Já tô bravo. Puta, hesitei, por que, que hesitei? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não segui o plano? Aí você vai para a próxima operação: executa e toma loss. Ferrou, velho, abriu a porta do inferno. Uma coisa que você podia estar no bem e agora está no loss. Então tem que se autoconhecer para evitar entrar no, no modo kamikaze e loucura. Tá. E mesmo assim você vai cometendo os erros e, e vai ajustando. Entendeu? E vai ajustando. Então, no meu caso aqui, como eu opero o Brooks, o que é tipo de mercado para mim no day trade? São os ciclos. Então, os ciclos são o tipo de mercado. Então, para cada ciclo de mercado, tem lá as premissas. Como é que eu identifico o que está no ciclo tal? E quais estratégias eu opero dentro desse ciclo? Está vendo? E quais estratégias eu opero dentro de cada ciclo desse. De forma que eu consigo saber se eu fiz alguma cagada ou não. Tá? E aí você tem que ter as, as premissas para você julgar lá se você teve um trade de qualidade ou não. Então pessoal, é isso aqui que tem que meter a mão na massa. Não tem como escapar. Não tem. Ah, é um, é um curso que eu vou fazer. O curso pode ser muito bom, pode abrir a mente para a construção de estratégia sua, mas se não tiver compatível com seu perfil, e você não tiver entendendo que o mercado é probabilístico, e você vai precisar ter dimensionamento de posição, manjar de probabilidade, ter um sistema, pra, um diário para anotar as operações e poder fazer autoavaliação, né, ter tudo isso alinhado é complicado, é complicado ganhar. Então aquele negócio de ah fiz uma boleta grande, cara é processo a longo prazo. Então vai depender da sua do seu capital e de, e de como que a sua estrutura, o seu sistema gera os múltiplos de r para você depois dimensionar, escapar um pouco da variância, né, então, vai, vai ser nesse limiar, tá, quanto que eu consigo perder, quanto que eu aceito perder, porque eu tenho, que, eu tenho que continuar operando, porque só eu continuando operando, que eu vou atingir o meu objetivo, tá, mas eu consigo tomar, ah não, fiz uma estratégia lá e vou colocar 5%, tá, 5%, se eu tomar 10R para trás, Sei lá, estou com 100 mil reais. E vou operar com é, um risco de mil reais. E meu sistema diz que lá é, é possível ter drawdown de 15 R's. Será que eu vou conseguir já começar o mês com 15 R's para trás? Ou seja, meu capital de 100 mil já caiu para 85 mil. eu vou conseguir continuar? Porque pode acontecer. A gente não pode pensar no outro lado. Cara, eu já vou começar para frente você não sabe, é probabilístico. lixo já, a, a simulação ali da, da, da, de Monte Carlo a parte estatística já está te mostrando né? é possível acontecer o cenário aí você vai jogar na loteria ah, não vai acontecer eu vou arriscar 10%, vou entrar aqui com a mão gigantesca ah, vou entrar com a minha conta pequenininha, e aí eu vou entrar lá com 2 mil reais e vou arriscar por operação 500 reais para dobrar cara, vai quebrar vai quebrar se der sorte o problema não é nem se vai quebrar o problema é que é a compreensão porque você pode dar sorte de pegar aquela, a primeira curva pegar essa curva aqui ó pode dar sorte todos aqui começaram a controlar o down ó. todos a maioria começou esse aqui que foi menor que saiu com menos 2R dois, dois então, sei lá, vamos supor que começou aqui e não teve, não teve Ré e arriscando alto explodiu, você pegou lá 2.000 e transformou em 6.000 você está arriscando alto transformou em 6.000 o problema não é transformar em 6.000 o problema é não, não ter o, o conceito e continuar da mesma forma e aí uma hora você vai quebrar, porque uma hora pode entrar o drawdown. E aí que você está alavancando, alavancando, alavancando, uma hora, uma hora o mercado cobre. Por isso que tem que ter o pensamento a longo prazo. Beleza? Querem perguntar alguma coisa? Eu sei que tem muito nome técnico, né? Mas e eu não vejo outra forma de e não sou eu né cara, é o Van Tarp lá que modelou trocentos mil traders